Muito boa noite pessoal Sejam bem vindos ao meu canal Aqui como quem fala Boy, Abulisse AB Me está coverem como diziam antes <risos> yeah. Só quero dizer a todos caros meus seguidores do meu canal antigo Aquele canal que vinha com o nome <coughs> Abulisse AB bits Oficial Digo que aquele canal já cheguei de perder E se por acaso estiverem a seguir este meu canal, que é Java Music, que, que está a dar sucesso agora, acho melhor também <coughs> para vocês. Já esperem que eu deixe uma boa posição do microfone aqui. Hum. E ah, pessoal, digo que aquele canal já perdi, mas já tenho um novo canal aberto aqui, que vem Java Music. Este canal, eu quase digo que espero aos reforços vossos que subscrevam a este canal e também que um like, e, e cada coisa que eu for a mandar, vocês todos ficam as, as primeiras pessoas a visualizarem, antes dos americanos, seja quem, quem, quem, quem, então, meus pessoal, para crescer o meu canal, vai depender de vocês também, espero que tudo que eu for a mandar, vocês gostem, e eu publicarei coisas, e darei aplicativos, seja programas, Arquivos de Windows, arquivos não corrompidos, arquivos ralar pessoal. Estou agradecido para todos os caros irmãos que estão assistindo esse vídeo e que estão a presente do, do meu canal, como dizem. Desculpa pela incomodação, pela, pela, pela né? como disse, pela demora da produção. Mas por, si, por, por enquanto, vamos para o seguinte vídeo que já vou fazer. Não sei se será kizomba R&B ou tudo, mas vamos ver juntos como fazer aquela produção. E vou também dar aulas simples para fazer um afrangolano, ou seja, uma marrabenta, ou seja, uma kizomba suave, ou seja, um rap ou seja, vários tipos de beat, mas por enquanto vamos fazer um trap, logo vamos lançar e daí a gente fica continuando trabalhando já noutros assuntos. Muito obrigado a todos, caros amigos e caros irmãos brothers, todos os meus brothers da banda, da Bandula, que sigam este canal. Muito obrigado a todos.